A senhora casou com que idade? 19. 18. 18. Conheceu seu marido da onde? Aqui mesmo. Ele Aqui fa... mesmo. Ele fazia o quê? Teve três profissões: pescador, igual eles. Depois no fim foi pedreiro, que você parnhava, dava uma chave e dava a casa. Paneava, você dava para ele o um mato e ele dava a chave que você entrava. Depois, quando morreu, morreu aposentado. Eu já tava separado dele há muito tempo, ele arranjou outro e foi embora. E era fiscal da prefeitura. Aí o pai dele foi, o pai, o pai dele foi vereador de Cabo Frio. Quem era aqui, o pai aqui, dele? Aqui, aqui o Búzio, o delegado de Búzios era falecido Niano, andava muito num cavalo branco. Ah, a lá e seu Niano da queixa, lá da Queixa é seu Niano. Como é que a senhora conheceu o teu marido? Aqui mesmo, em Búzio, aqui. É, conhecendo assim. Como é que foi a paquera? Ah, isso aí, eu não gosto nem de lembrar, foi uma coisa assim, muito triste, muito lamentável, porque eu não conheci ninguém, porque meu pai me abandonou. Não dava, não dava, é, Ele não dava, assim, como é, atenção pra mim, que ele ficou muito envolvido com a mulher dele. Ele, além do tempo, não dava muita atenção. Você vê que eu fui criada só uma casa de sapi, sabe o que é sapi? Era casa de estuque, naquele tempo era todo mundo assim. Não era como as casas a casa que tinha, uma mesa, um banco, de cada lado era a casa de quem dinheiro. era quem estava já começando a ficar aí. E eu fiquei muito só, quando eu conheci ele, às três horas da tarde, ele entrou, entrou, nós nunca casamos, não, moramos juntos, separando por morte, era às três horas da tarde e eu costurava, depois que o... Cresci, meu sonho era ser costureiro e Deus me deu esse direito. Eu aprendi, comecei a trabalhar com 12 anos para comprar o meu colchão. 12 anos, porque a gente dormia, chamava-se tarimba, tarimba de pau, Isso era a cama com esteira. Aí eu, para comprar meu colchão, comprar meu guarda-roupa e a casa que eu morava era de sapê, eu aí trabalhei e comprei tudo finado marcial que veio embolsar e fazer o piso da casa, cimento branco, embolsou e pintou, com cal Naquele tempo foi nem cimento. E fogão, a lenha. Aí eu comprei meu colchão, comprei meu tudo, e eu gostava de costurar, comprei minha máquina. Quando eu conheci ele, umas três horas da tarde, de um jipe, eu campanhei umas coisas, umas três horas da tarde, mais ou menos. E meu pai não gostava dele, não queria, não me dava atenção. Eu tive mais atenção pela minha madrasta do que por ele. Não me dava atenção. Eu parei e fui morar com ele. aí, foi, aí foi, Muita briga, que quiseram se atacar. Foi coisa terrível. Quer dizer, ele chegou às três horas da tarde, te pegou e levou embora? Ah, eu fui. Eu disse, não, lá vale a pena, Com máquina, com minhas coisas tudo, e tudo. Fui fui, é, hoje, é lá... Sabe aonde que é? Quase lá perto da, do canto do jeribá Nesse canto, uma casa que ele alugou, que até hoje é as filhas do dono da casa que foi alugada naquela época devia. Né, é onde ela passa, ela me conhece. Fui morar lá naquela casa. Exatamente lá, é que a minha filha de 59 anos quando nasceu, nasceu no hospital Santa Isabel eu morava lá naquela casa com ele aí eu tinha 19 anos entendeu? quando a minha filha nasceu, 19 e eu digo que hoje no mundo de hoje de hoje qualquer filho que for criado igual eu fui criado que meu pai me deixou virava um farrapo do mundo mas como naquele tempo o mundo era hoje havia respeito e tudo eu ainda pude aproveitar a senhora disse que as casas eram de estoque, né? As casas antes eram de sapé. Essa era a maioria. E que quando era de telha, aquela telha grandona de antigamente. Hum. Pesada que hoje nem nem vi delas, né? Que dizem que até que meu avô até dizia que aquela telha era, era construída pelos escravos. Hum. E o banheiro? Ele não tinha, menina, é mato, menina. Banheiro de que ninguém tomava banho de bacia, jogando água. Botava assim embaixo, a água era tão pouco você fazia o seguinte, ó você tinha uma criança, você botava água na bacia, esquentava no fogo, dava banho naquela criança, e do lado tinha um balde com água, a criança ficava em pé, enxaguava a criança com o um bocado daquela água. Aquela mesma água, a criança entrava ali, já tinha outro para enxaguar, para jogar. Muito difícil, meu filho, muito sacrifício. Com, muito, com toda essa dificuldade, com todo esse sacrifício, as pessoas ficavam doentes, muito doentes? Não, como hoje não. Hoje é uma coisa que eu fico apavorada, apavorada. Era difícil, aí tinha lá, em... aí é muito longo, onde... tinha o pai Zé Maia, o pai de Joaquim Maia, lá onde hoje em Búzio tem ali uma casa desse lado, tem um ali em cima. Ali nos ali. ossos? Ali, em cima tem as pousadas, embaixo tem só uma casa ali, onde tem, até, tem até ali sentada a foto de Brigitte Bardot, ali era a casa de Zé Maia. Ele era um farmacêutico que as crianças dos a gente ia para lá, ele que passava as doses para as crianças, liberador, não sei de quê. Zé Maia era um farmacêutico igual um médico. Zé Maia, o pai de Joaquim Maia. Mas era difícil. Hoje tem muita doença. Eu fico apavorada de muita doença. Mesmo assim, naquele tempo, você não via, era difícil. Eu só conheci uma mulher que morreu de parto. Que ela morreu com essa filha de que eu não morri.